Corro atrás da esperança, sei que você não vai voltar Sobrevindo mesmo sem tentar, cheio de nós na garganta Pensei em você é o Oh Deixa a gente a duvidar Sobrevivo mesmo sem tentar Cheio de nós na garganta Pensei em você ao nem pensar Pouco a pouco o coração Vai perdendo a fé